Recomeço é uma bossa, né? Eu, a minha ligação com a bossa sempre foi inegável. É um dos ritmos que eu mais gosto de fazer, é, com o qual eu tenho mais afinidade, realmente. E, e o recomeço veio é numa fase de grandes mudanças, por isso mesmo que a música fala de mudança. É uma música que menciona essa questão de, da necessidade de desamarrar os nós, de... E ela tem uma forte influência, né, foi um período que eu ouvi bastante Maísa, então ela, tem, ela é uma bossa que puxa também pra samba-canção. O ritmo dela é esse. É, no começo ela é um pouco mais lenta, justamente por isso, e depois ela vira para uma bossa mais rápida, mais puxada, mais pro final. E o que eu gosto muito dessa música, além do ritmo, obviamente, que eu gosto de bossa, é a letra. A letra dela, que é para frente, é uma letra bem de bossa mesmo. Pra frente, como diziam os compositores de bossa, do início da bossa. Ela tem sim um quê? De anos dourados, né? Que não voltam mais. Mas, ao mesmo tempo, ela não, não perde uma característica de outros elementos que não se usava naquela época e que hoje em dia a gente tem essa possibilidade de usar, outras sonoridades. É... Enfim, não tem como fugir muito da divisão da bossa, que é aquilo ali mesmo. Mas tem alguns improvisos possíveis e... Dentro do que é possível, é, eu gosto muito do arranjo dela e gosto muito da letra mesmo de mudança, da necessidade da gente desamarrar os nós, jogar fora o que não presta mais e seguir adiante. Né? Não que isso seja fácil, fácil nunca é, mas não tem jeito, né? se a gente não segue pra frente, a gente é arrastado pra frente de uma forma ou de outra, então é melhor seguir e deixar levado do que ser arrastado. <risos>